E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o um Mago Delas E hoje eu vou estar tá ajudando vocês a resolver um problema que eu encontrei aqui no Filmora Que eu também tive, mas como eu consegui resolver, vou estar trazendo para vocês Vai que ajuda mais alguém Não só no Filmora, isso também vai funcionar para qualquer outro editor que você esteja tendo problema Porque é basicamente o mesmo problema que vai dar em todos os editores de vídeo Caso você esteja tendo esse problema Eu tenho um vídeo aqui, ele funciona normal. Aqui eu preciso assistir ele normalmente. Funciona perfeitamente. Eu com o vídeo. Todos os dias. Outros vídeos também, normalmente. Né? É isso. Quando eu venho para o Filmora né? quando eu jogo esses vídeos aqui 4. Aqueles primeiros, cara do Gold of War que não tá funcionando normal, eles não funcionam. Aqui no filme, agora outros funcionam. Esse funciona. Esse também não funciona. O cara do Gold of War, acredito eu, que seja por causa disso aqui. Esse codec é que esses daqui, ó, do Gold of War é AV01. O outro. É a mesma coisa, A vez é 1 Só que esses daqui VP9 Normal Esse aqui também VP9 Alguns são 264, em vez de estar VP9 é 264 Enfim Para poder resolver esse problema, vocês vão precisar desse problema aqui Vou estar tá deixando o link na descrição para vocês poderem baixar vou baixar ele normal, fazer a instalação normal, seguir passo a passo Depois vocês vão abrir o mesmo, o é está instalado, eu vou instalar de novo E nem baixar de novo Vocês vão ver aqui, para vocês vai ser basicamente a mesma coisa que é para mim Vocês vão aqui, vou escolher o arquivo Vou escolher daqueles arquivos de Goldafog, não está funcionando Vai vir aqui, ó. vocês podem copiar do jeito que está o meu Vocês podem deixar igualzinho do jeito que está o meu da mesma forma, vocês podem deixar igualzinho, ou vocês podem dar uma irritadinha escolher da forma que vocês acham melhor, eu baixei esse aplicativo por conta própria e fiz isso por conta própria, então foi essa configuração que eu achei melhor para mim, só vou mudar aqui a resolução porque a resolução está mais baixa, a FPS está mais baixa e o meu vídeo ele é 4K, vou escolher aqui uma, uma resolução adequada Aqui vou escolher onde eu vou querer instalar Eu vou instalar na mesma pasta que os outros que eles estão Vou trocar o título aqui Pra ficar igual Aqui ó, isso aqui eu não mexi nada Também não mexi nada Não mexi nada, não mexi nada, nada única coisa que eu mexi foi aqui também Aqui eu fiz uma mudança Pessoal, já ia esquecendo de avisar, a parte mais importante do vídeo, que é aqui nessa parte dessa configuração Essa daqui é a parte mais importante, que é onde vai resolver realmente o problema Que é a lance daquele código que eu tinha falado, que está dando problema para o vídeo rodar Que eu percebi que a maioria dos vídeos que roda normalmente, tem essa, o código que vez aquele VP9, tá esse daqui 264 essa vai ser a opção que você vai escolher, essas também são bastante utilizadas, essa 265 mas como essa daqui é a mais comum, mais utilizada, então essa é op, a opção essa aqui é a parte mais importante, dependente de qualquer coisa que você faça você tem que escolher essa daqui para poder funcionar e seu vídeo rodar normalmente esse daqui é para aumentar a qualidade do vídeo ele faz um, um, um aumento de qualidade para cima, ele mexe no sistema ali, de, de, através do sistema ele faz a mudança de qualidade. Vocês podem copiar a mesma coisa que estão o meu, ou podem botar diferente, pode testar, não sei qual opção funciona melhor para vocês. Depois que vocês configurarem isso aqui, vocês vão iniciar a conversão. Ele vai de, pode demorar um pouquinho, depende do tamanho do seu vídeo, da qualidade do seu vídeo, para fazer a conversão aqui só aguarde isso aí, vou dar uma paudinha aqui, vou dar uma pausa, e depois eu volto voltei aqui, a está quase finalizando, ah, foi convertido, fiz a conversão do vídeo. Ah notando que aqui também tem outros tipos de conversão, você pode você pode retornar o vídeo MKV se você quiser mas como eu não entendo muito disso Só fiz o que funcionou pra mim Então foi essa configuração que eu deixei vocês que sabem Se eu vou querer mexer mais alguma coisa Agora, vocês vão ver aqui ó. O vídeo está funcionando normal Mesma coisa de antes Mas agora no filme Ele vai estar tá funcionando Perfeitamente eu vão conseguir fazer a edição dele e trabalhar com vídeo normalmente o problema acredito que o problema tem sido aqui. Esse código, só mudei aqui. Tá vendo as opções? Tem algumas opções. Alguns vídeos podem ter ser 265, mas como a maioria 264, então deixei essa definição aqui mesmo. É isso aí, pessoal. Espero que eu tenha ajudado humildemente. Te peço aquela. Aquela inscrição caso tenha te ajudado. Caso você tenha gostado do vídeo. Aquele like no vídeo que pode te ajudar. Que pode me ajudar, pode te ajudar. É isso aí pessoal. Tamo junto. Valeu. Obrigado. Até mais. Comenta se funcionou. Valeu. Valeu.